Tem alguém assim que Sim. para? Eu não, não sei, não tem nada. Alguém assim, corajoso, quer levantar a mão ou não? Ah, tem alguém. <risos> Parabéns pela sinceridade. Não <risos> vale, Então, para aqueles que estão familiarizados e para aqueles que não estão, o sistema agroflorestal é, a gente caracteriza porque ele tem uma complexidade muito grande. Por isso que tem sido chamado de agricultura sintrópica. É diferente de entropia, né? Sintropia é o que vai do simples o complexo. O que é o simples? Então hoje a agricultura, a monocultura a convencional, ela é muito simples. Então você tem uma terra, você põe uma planta, o adubo necessário e deu. A agrofloresta ela vai gerando uma complexidade. E hoje realmente é difícil pra gente, por exemplo, a chegar a compreender. Ela é, se torna um sistema bastante complexo A previsibilidade dele é bastante difícil de, de a gente conseguir Embora a gente saiba que sim, a gente pode garantir que ele vai estar bem forte Como é que isso acontece? Então vocês podem ver aqui, ó, tem um monte de plantas juntas, né? É, o ano passado, quando a turma da agronomia veio A gente visitou essa área primeiro, por isso que eu estou aqui E a gente tinha é acabado de fazer um curso de agrofloresta nessa área Então se vocês viessem aqui no ano passado e vocês vissem que a, aquela turma viu, era o esqueminha horta. Então, os canteirinho bonitinho que vocês nem estão vendo, hortaliça e é isso. Vocês não estariam vendo a, o inhame que cresceu, que estava na terra, o eucalipto estava nesse formato que ele foi manejado. Aqui o mato já cresceu, o tomate está grande. E agora o sistema está indo para uma complexidade <risos> maior, <risos> Já tem bastante coisa acontecendo aí. A gente já colheu todas aquelas hortaliças que a gente plantou no início, a gente já colheu. Enquanto as, as hortaliças foram crescendo, a gente colhendo, outras foram crescendo. E aí elas foram assumindo o seu extrato. Você sabe a dessa do extrato? Cada planta ocupa um extrato na floresta. Extrato baixo, extrato médio, extrato alto. Então a gente planta seguindo essa lógica também. Então o alface está aqui, né? mudinha, e aqui tem um inhame na terra. O alface cresceu e ficou em dois meses no ponto de colheita. O alface saiu, o inhame despontou. Só que junto com o alface a gente plantou gengibre. Gengibre e inhame. E aí o gengibre foi crescendo junto com o inhame, e a gente foi colhendo o gengibre, depois o inhame, e agora o canteiro está livre. E a gente vai ver como é que foi isso. A gente vai olhar aqui agora. Quanto tempo é essa área? Essa aqui, um ano agora. Um ano. Um ano.